Você sabia? A multa paga por quem não comparece a uma eleição é revertida para o Caixa dos Partidos. Saiba mais no aplicativo Guia do Voto. Baixe grátis.